né, Hoje, mano? Tu, hoje é. tu tá do lado do convidado. Agora, cara. então, eu, eu posso... Eu vou só esperar você fazer perguntas, então. E vou responder <risos> monosilabicamente. <risos> Foda-se, eu sei pra caralho da tua vida desenrolar. É, algo, é hoje eu consigo desenrolar, no não Não só na minha vida, mas como de da trajetória de tudo, né? É verdade, trajetória de tudo, cara. Fomos nós trouxemos até aqui essa porra. Forma. Nós três. Nós, nós três, é. três é. né? Que doideira. The Original Tree. É. é. Isso aí. Quem tá sentado nessa mesa foram as pessoas que sempre estiveram no flow, né? É, desde o 00 Desde o zero, zero, desde o menos um. Desde a ideia. Desde a ideia. Desde a ideia. Desde o vagabundo pintando parede. É. Desde vagabundo mandando fazer cortina, mandando fazer... Lembra que foi meu pai que ajudou a gente a colocar as paradinhas na parede? Pela eu lembro do seu pai tentando furar a mesa eu pra caralho. Eu também lembro disso. <risos> e tava gente, do lado. É errado. possível, de titânia essa mesa? Não é possível. Aí ele, não, era, tinha que clicar um botão. Eu tava rodando pro lado, rodando tá pro lado tá errado o bagulho, o cara furando a parada. No dia do Marcelo dedo, a gente desesperado. Uhum. Primeiro dia da mesa. É. Gente, desesperado furando a mesa com o bagulho rodando pro lado errado. Sendo fumaça. Nossa, e a gente fez um buraco assim ainda, lembra? Força pra caralho. E fez um buraco. Aí tu, eu cheguei lá, tu tava saindo pra. Comprar outra lâmina. É, porque tava, tipo, tinha. A gente achou que já tinha gasto a lâmina, porque tava muito difícil. É verdade, eu então, saí é de é, então Você tava, tipo, seu pai na mesa, assim, você junto com seu pai, é. tá ligado? Aí, Aí depois furo. eu peguei a máquina, mudei o lado e furei. Não, <risos> não e parecia manteiga, né? É. Ah, fácil pra caralho. Todo e todo doido. mundo com cara de burro, assim. Caralho é. de burro. Né? verdade é que é um sadaço, tá ligado? Suando, verdade. <risos> é. Bom, antes da gente continuar esse papo aqui, deixa eu falar que tem um, uma, um emblema hoje, né, tá aí Caralho, ficou maneiro esse daí, ó. Esse eu tenho a noção que eu já vi essa imagem Você antes. Você já viu porque a gente já transformou ela em, em, em adesivos. Em adesivos. Ah, tem, um, tem uns adesivos colados na geladeira lá, que é essa porra aí, ó. É. Pode crer. É a tua carinha. Eu tô só... bonito aí, né? Não vou nem parece original. Não, é, é nessa, nessa época ele tava cabeludo também. É. Não, ele, o cara, deu um tapa maneiro, né, uhum. na tua. Na é tua que lata. G, ele tem Sim. esse talento, né? Ele consegue deixar até um caboclo é. É meio desprovido de beleza. Ele Bonito. só tinha que dar mais uma corada no olho ali. Ficar mais é vermelhinho, né? Não tinha acendido pra valer ainda. Entendi, entendi. Bom, o código pra você resgatar esse emblema é Discordo. E você vai entrar em nv99.com.br barra vai escrever lá Discord e você vai ter esse emblema para sempre no seu perfil, que é totalmente de graça. Você só precisa mesmo criar um lá na plataforma nv99. E que é lá por lá também que você consegue mandar uma mensagem pra gente ler aqui no final do programa, tá bom? É, então é lá em nv99.com.br flow. Você tem um botãozinho lá que você consegue mandar uma grana pra nós aí e fazer a sua pergunta, mandar a sua mensagem, qualquer coisa desse tipo. E dá pra é. assistir também todos os para da casa. Pelo hein? amor de Deus, usa a plataforma pra assistir. Porque assim, eu sei que por enquanto a gente não oferece muita coisa na plataforma, mas a gente tem muitos planos muito fodas pra ela... E esses planos estão em andamento, tá? É, a gente teve uns percalços aí nos últimos meses, é. que aí meio que é, o, o secou a fonte, a gente teve que parar de investir com tanta força, mas a gente não abandonou e vai melhorar, vai ficar muito foda a plataforma, então assiste por lá, tá aí, o chat de lá é muito melhor que o chat do YouTube. É muito maneiro, lá é, e a galera, não sei se todo mundo sabe, mas lá você pode usar qualquer emblema que você tenha... Como o emote. Então você digita entre dois pontos o código que foi pra. Eu não sabia tarde. disso. Eu então, também não sabia disso. Então... Da hora demais, cara. Isso é uma ótima ideia, inclusive. É, tem, tem umas paradas que talvez agora eu clarei a mente de alguns. É, tem uns emotes que eu mando, que é tu sarrando a mesa, uhum. e ele vem com um efeito especial, vem com tipo um toque, toque, toque, um som de notificação do zap, tá ligado? Aí, os caras ficam tô nem com o WhatsApp aberto aqui, porque faz certinho, tá ligado? É maneiro, maneiro. Então, Olha, usa a plataforma pra, pra assistir esse episódio hoje aí, aproveita e vira membro lá também, ajuda a gente. Membro é outra parada que a gente não tá, é, não estamos oferecendo muita coisa de volta pra vocês, mas também tem vários planos aí, vários planos muito fodas inclusive, que a gente vai começar a fazer, vamos começar, é, posso falar da caixinha? Nós vamos, nós vamos... Vai ter um, um, um tier de membro lá que a gente vai disponibilizar uma caixinha exclusiva com itens da seita, né? Okay. Tá com a seita aí? Tô sempre presente aqui. Podia ter trazido o meu também. É. Então. E, você, e você vai poder ter também, tá bom? Então, é isso. Manda mensagem lá e assiste pela NV99. Cara, é... Tem uma galera achando que a gente ficou inimigo, tá você ligado? Você bateu em mim na época, né? Encheu de porrada. Ah, é? eu te enchi de porrada. <risos> eu <te> enchi... <risos> Imagina eu enchendo monarca... alguém de porrada, tá ligado? Nossa, cara, você tinha que estar muito, muito, muito, muito puto mesmo. Então, Aí eu consigo. Mas eu... mas eu imagino que é uma parada assim, tipo, envolveu suas filhas, envolveu o Amari, sabe? Coisas do tipo que eu imagino você puto assim. Porque o resto é meio foda-se. Ah, então... É, meio foda-se mesmo, a maioria das coisas mesmo. Então. E porra, é... Ficar puto contigo, já te falei essa porra lá na tua casa e tudo mais, é, cara, o único sentimento que eu tenho por você, na verdade, é de gratidão, esse assim, não é o único sentimento, mas assim, o sentimento que guia, é assim, eu não tenho, eu não, não sinto raiva de você, de verdade. Mesmo eu tendo falado uma parada absurda bêbada, não falei uma parada absurda, falei de um jeito absurdo, uma parada que eu acredito que é legítimo e causei um problema aí, né, causei um problema. Causou, cara. Isso daí também não dá pra negar. Mas assim, assim é, é, o meu sentimento no dia era caralho. Fudeu. Fudeu. Fudeu. Começou a desmoronar tudo. Mas assim, é. Raiva do Monark, cara, eu não consigo ter. Explica um pouco pra galera como que foi o dia, mano. Cara, ó, o meu dia foi. Eu tava em. Você tava dormindo quando começou a desmoronar. Eu tava no Rio. Tava eu, o Jean e o Pinhal. Uhum. Um timing de bosta, né? Justo Nossa. quando o mundo acaba, a gente tá Totalmente distante Separado, do separado verdade. É... E a gente tava... Eu tava... A gente tinha acabado de... Não, a gente tava indo embarcar. Uhum. E eu tava puto. Porque a gente tinha marcado pra gravar, acho que duas horas da tarde, três horas da tarde. E o voo era seis horas da manhã. Eu tava puto com... Caralho, vou chegar lá cedo pra caralho, vou ficar mó tempão sem fazer nada. Eu tava puto. Eu tava muito puto com isso, não é, Jean? Eu tava, foda essa porra, vou pra casa da minha mãe e depois eu vou pra lá. Vou dormir um pouco, não sei o que. Seis e a tá. é foda. Aí tá o Jean, caralho, tá dando merda. Cara, tá dando merda aqui. Porra, cara. Será? eu vou ter que ir pra casa da minha mãe. Eu vou... Tipo, cagou pra tudo, assim, deu... Do... Demorou, vai chegar, né? Ele é merda. <risos> Até que chegou, né? Que é Aí a gente que... tava dentro da van, a gente tinha descido no Rio, tava dentro da van, caralho, e eu fui olhar o Twitter e, e começou. E hum. um monte de mensagem no WhatsApp, o caralho. E caralho, cara, perdemos carioca, perdemos não sei o que, perdemos o caralho, caiu tudo, não sei o que, não tem mais nada, fudeu. Aí o caralho, fudeu. É, foi, foi um ataque muito forte à estrutura Flow, né? Foi. E é uma parada muito bizarra, porque se fosse só a gente falando merda na internet, tipo, puta, tudo bem, não tem problema. Você tem totalmente o seu direito de ficar revoltado com alguma coisa que você viu no episódio e reclamar no Twitter ou no Instagram. Mas o foda é que não a parou por aí, entendeu? Começou uma campanha de jornalista, de pessoas influentes, pra tirar tudo que o Flo tinha. Eles não queriam é, só... independente do, do, do, do, do que foi dito. Na verdade, foi uma parada que era, era um movimento... Rolou um movimento organizado para desmontar tudo, de verdade. Sim, que já estava rolando, inclusive. Que já estava rolando. É. é, por algum motivo, e eu imagino que tem alguns, o Flow, ele tinha um alvo nas costas muito grande, né? É, e eles já tentaram outras vezes destruir o Flow, né? Na época que eu fiz uma pergunta para um advogado sobre a lei, a gente perdeu um, um dos patrocínios por causa de uma pergunta para um advogado Mas isso sobre sempre, foi, sempre foi um bagulho que a gente discutiu, que a gente conversou sobre, desde o comecinho. Desde, do, sei lá, a gente estava em Curitiba. Que, que a gente, que, que, que eu, falava, eu especificamente, falava para tu, caralho, cara, eu acho que tu tem que é, melhorar o jeito que tu se comunica. É verdade isso, é, né? Com certeza. Eu falava isso para você desde o começo. E, assim, todos os problemas que a gente foi tendo ao longo do tempo, eu nem acho que são por causa... Porque, assim, cara... É, essa última agora evoluiu para monarque nazista. Uhum. Que pra mim, que te conheço há um tempão, não faz nenhum sentido. Qualquer pessoa que conversa com você por um tempo vai perceber que só não é verdade. Né? É, mas as coisas, a forma como a gente comunica na internet, como eu tava te falando, essa porra virou uma guerra. É, a forma como a gente comunica abre espaço pra vagabundo entender o que eles querem exatamente a gente está vendo uma cultura muito danosa vamos dizer assim existe um, uma, uma galera que não aceita opiniões contrárias não aceita qualquer tipo de coisa que seja contra a ideologia deles e eles só e se eles não aceitasse estava tudo bem mas a estratégia que eles usam para ca, é, calar para calar as pessoas é tentar destruir elas e é tentar tirar toda a renda delas e isso é uma estratégia de um grupo organizado que quer impor a sua visão de mundo no mundo. E, infelizmente, é uma estratégia bastante eficaz. É bastante eficaz, porque a maioria das marcas são cagonas pra caralho. Elas veem alguma coisa acontecendo polêmico e elas só não têm o menor interesse de tancar nada. Mas isso não é interessante também? Porque, assim, a maioria de... Assim, é, falando de em geral, em geral, todos esses, todos esses movimentos, assim... De cancelamento e tal. Teve o... Logo depois teve o do Adrílis. Logo depois teve o do... Não me falei? O do... E teve também o do Castanhari. Ah, verdade. Né? É, mas marca não abandonaram ele, né? Mas, mas esse movimento é, é interessante porque... Bom, eu tenho uma teoria porque que não abandonaram o Castanhari e, e abandonaram você. A gente, <risos> mas, né? Hã? É? Abandonaram a gente, né? É. É... Mas... É foda, porque, assim, é um bagulho que o Maurício já tava falando no show dele também, que eu fui lá na semana passada. Que é... quem tá cancelando a gente, na verdade, é, sei lá, 20 mil moleque de 16 anos que não sabe nada da vida. É verdade. Né? É verdade. Eu acho que pode... É, é, vezes 10 esse número aí. É possível que seja o <risos> maior. Mas, assim, o que eu quero dizer é que, assim, são os moleque que que a gente chegou à conclusão que eu não queria mais chamá-los no Flow, porque eles têm muita certeza, da, da de um ponto de vista, que eles não, nem viveram tá ligado? A gente, pô, lembra que a gente chegou à conclusão, pô, vamos parar de chamar esses moleques muito novos? Sim. Porque são os moleques que tem muita certeza da vida e não querem conversar e eles são... Não os, querem nem ouvir. Os mais inteligentes não sei o quê, e você tá errado e acabou. Tá ligado? Sim. Então, porra, não, um cara que, que é assim, porra, que, que, que ele tá nesse momento da vida, eu realmente não sei se eu quero trocar muita ideia com esse cara, porque eu não tenho ideia pra ser trocada, né? então totalmente legítimo. O foda é que esses caras, eles fazem um exército de, de gados que manipulam todo o nosso sistema de comunicação para uh, destruir quem eles não concordam, né? Aquela velha história. E, e eles meu, e eles são muito fortes por causa que a, a, não existe ainda uma maturidade na sociedade para entender que tem que ter uma diversidade de pensamento, né? As pessoas elas acreditam que já encontraram a solução, já já tem toda a ideologia para lidar com essa realidade maluca que a gente vive. E eles querem impor, né? Mas a gente tá andando em ciclos agora, mas é isso. Ó, eu acho que... ó, Falando, já que você falou sobre isso daí, sobre essa diversidade de opiniões e, e pontos de vista diferentes, que as pessoas precisam conversar e o caralho... Cara, é, eu peguei essa missão pra mim mais do que nunca agora, tá ligado? Que bom. Eu acho que... É, mais do que qualquer outro objetivo que eu tenha como programa Flow, é, o meu principal é, fazer, é tentar fazer com que as pessoas... Conversem mais, dialoguem mais, sejam mais é, receptivas às ideias contrárias, porque no fim das contas é isso que é a democracia, já que a gente vive numa democracia, tá ligado? Eu, eu acredito que o único caminho para a gente mudar alguma coisa de verdade é, no momento que a gente está vivendo agora é que as pessoas conversem, que as pessoas é, aceitem é, ouvir pessoas que pensam o contrário. Tá ligado? Sim. E o, o, qual, que, qual que você vê qual que é a tua missão principal lá no Monarch Talks? Eu vou chutar aqui que a tua principal bandeira é liberdade de expressão. Né? Sim, sim. E que tem muito a ver com o que você tá falando, né? Tem a ver, mas, é, mas são duas vertentes separadas, eu, eu imagino. Não, não tão separadas, mas, por exemplo, o diálogo e você poder falar, é, ouvir e, e ser capaz de dialogar é menos ah, agressivo que defender a liberdade de expressão, eu acho. Mas você não defende a liberdade de expressão? Eu defendo a liberdade de expressão. Mas é que pra você, esse é o principal ponto. É, mas eu acho que, tipo, a liberdade de expressão é justamente você permitir que o diálogo aconteça. E que ideias que são... Uh, desgostosas pra um grupo de pessoas sejam expostas na mesa, né? Eu, sim, eu sim, acho sim. que, na real... É... Acaba sendo a mesma coisa mesmo, né? É... É porque, é, não sei, o jeito que eu, eu enxergo... Eu dei o nome de diálogo. E tu deu o nome de liberdade de expressão, talvez. Sim. E pra defender a mesma coisa. É a mesma coisa. É a mesma coisa. Porque o problema é que você... Hoje em dia, se você falar alguma coisa... Uau, wow, por que, que eu fui cancelado? Porque eu, tô def eu defendi uma ideia, que é a primeira emenda da Constituição americana, que é dar voz pra todo mundo, inclusive as pessoas que falam atrocidades. né? E... E a liberdade de expressão tem que ser radical nesse sentido, porque qualquer tipo de empecilho que você coloque nesse, na liberdade de expressão, você mune o Estado ou o grupo de poder vigente de calar os seus inimigos políticos ou calar quem eles quiserem baseado nas interpretações deles do que você disse, que foi o que aconteceu comigo, entendeu? Em é, nenhum momento eu defendi uh, o nazismo, naquele, nenhum momento eu defendi, inclusive, a, o teor da discussão era como a gente combatia o nazismo, né? E aí eles pegaram um corte, filha da puta Que 15 segundos antes eu falei que o nazismo era do demônio 15 segundos depois eu falei que todo nazista é idiota E aí eles pegaram a parte onde eu não falei isso Que eu falei o que eu falei E usaram isso como uma arma política pra me destruir Essa é a essência do, do cancelamento, né? E o pior é que não foi só pra me destruir Na né? real, eles, eles miraram um canhão Numa casa onde tinha uma pessoa que eles não gostavam só que tinha 80 pessoas morando naquela casa, entendeu? E aí o canhão, o canhão destruiu a casa inteira, né? Pelo menos tentou, não conseguiu, graças ah, a Deus. Mas machucou. Ah, machucou, machucou, A né? casa tá cheia de remendo na casa agora. É, eu, eu imagino, né? com certeza. É só... Bom, mas assim, é... sobre isso, cara, é... isso daí gerou também o lance de você, é... na verdade, do... do, do... O Jean que me contou essa porra, na verdade, que ele fica ali geralmente ali no, no computador e tudo mais. Uma galera achando que, assim, apesar da gente ter separado o CNPJ, o CPF, no CPF você é meu amigo, tá ligado? E tinha uma galera que. que, que ataca, uma, uma galera nossa atacando o Monark uhum. e uma galera do Monark atacando a gente também. Uhum. E assim, é, eu, eu vejo esse, isso que a gente tá fazendo aqui hoje como uma puta oportunidade da gente colocar um ponto final nessa suposta briga que não existe. Não. Tá é o, o caminho que a gente tomou foi o caminho que naquele momento a gente acreditou que era o melhor para salvar o máximo de vidas possíveis. E talvez tenha sido mesmo, né? Então, não foi uma briga entre nós aqui dentro. Foi só a gente falando, ó, a melhor coisa que a gente pode fazer agora é cada um uh, se distanciar no CNPJ, para que talvez o CNPJ Flow não fosse afetado pelo CPF Monark do que disse, entendeu? Ou do como disse, na verdade. Porque o que eu disse é totalmente legítimo. Não, eu não defendi nenhuma ideia absurda. Eu defendi uma lei da primeira emenda dos Estados Unidos. Não é absurdo. Não é uma ideia, Oh, meu Deus, não acredito que ele falou isso. Cara, tem pra um mim... país de 300 milhões de pessoas que funciona assim, tá ligado? É sobre a maneira de falar, não é... Você mesmo reparou isso. Eu vi uma galera falando, porra, não aprendeu nada, não aprendeu nada. Mas eu, eu sei, porque eu converso contigo e sei que você percebeu que, tem, que é na questão da comunicação, na maneira de falar. Você mesmo já falou inúmeras... Uh, eu lembro exemplos. quando a gente perguntou pra ele, outro tu falaria a mesma coisa? Claro Tava na não, ponta, não da, da, ponta, ponta língua. da língua. Claro que não. Claro que não. Claro claro que não porra, porque eu posso defender a ideia de maneira muito mais inteligente. Se eu me recusar de fazer isso, eu sou um imbecil. Com certeza, né? com certeza. Então, obviamente que eu poderia ter defendido a ideia de uma maneira que não fosse cancelável. <risos> Mas. Que tem a ver com aquilo que eu falei que a gente. que eu, que eu falo, na verdade, que eu falava para você desde o começo lá. Mas também, assim, por outro lado, e isso eu não tô te espetando nem nada, tu sempre foi contra o lance de, de ser cuidadoso nas palavras. Pois é, cara, eu ainda sou um pouco contra. No sentido que eu acho que é isso que a cultura do cancelamento quer fazer com as pessoas. Você já me falou que você acha que eles vão subindo a barra à medida que a gente vai se adequando. Quanto mais você cede, quanto mais medo você sente de expressar as coisas que você pensa, mas eles ganham o jogo, porque o jogo deles é justamente esse. Mas você concorda que, que é, pra mim, o mais absurdo dessa história é você estar tá sendo processado por causa dessa porra. É, na real, ainda não estou... No MPSP eu estou sendo, mas no âmbito federal tá rolando uma investigação que provavelmente vai ser arquivada, entendeu? Sim. Porque não, não tem realmente como falar que eu cometi um crime. O próprio Adrilles que levantou a mão lá de um jeito que a galera considerou esquisito, é, ele a, a, o processo dele foi arquivado. Porque, não mano... O cara, levanta, o cara ficou falando 20 minutos mal do nazismo, como era, e levantou a mão pra dar um tchau do um jeito que ele sempre levantava. Tem uma, um corte do Adriles que ele, todos o final do programa, ele levantava a mão do mesmo jeito. Então, mas, sobre, mas já que, que no, nesse caso específico aí, eles estavam falando especificamente sobre o nazismo, daí ele, ele deu um tchau que ele sempre deu, que pareceu é, uma saudação nazista foi pro espaço, né? Exato. E é, isso não é democracia, cara. Isso não é liberdade de expressão. O cara não pode dar um tchau porque parece algo, porque alguém vai interpretar alguma coisa. A gente tá vivendo num mundo de caças às bruxas. A gente tá vivendo num mundo onde a Inquisição não acontece mais na igreja. Ela acontece através das mídias sociais. A gente tá na Idade Média né? nas mídias sociais. Exatamente. Né? Então, tipo, por mais que eu tenha falado de um jeito burro, e eu concordo plenamente com o que eu falei, não dá para colocar a culpa em mim de um mal da sociedade que tá acontecendo. É a mesma coisa que você falar que, porra, eu usar um exemplo horrível aqui, mas Aí, deixa eu usar. Aí, já tomou cuidado. Já tá... Iiii... Ah, Iiii... É. Obrigado, cara. Eu tenho, né, consideração não, não por usando, esse espaço. eu agradeço, inclusive. Não quero foder vocês mais ainda. É, mas, sei lá, por exemplo, vai, é, Existe uma inquisição só caça as bruxas mesmo, estamos na Idade Média. A pessoa, ela, porra... Tava com o filho doente, ela fez uma mistura de ervas ali e pra salvar o filho dela. Aí veio a Inquisição e destruiu essa pessoa. Pôs na, na, na, na, na fogueira pra queimar. A culpa não é dessa pessoa, tá ligado? A culpa é da Inquisição, porra! Existe um, um movimento perverso de destruição de imagem, de reputação e de vida das pessoas e não dá pra culpar a vítima, tá ligado? É meio absurdo fazer isso. Tudo bem que a vítima se expôs mas, porra, a vítima não tava fazendo nada de errado. A vítima tava falando uma ideia legítima. É, pelo menos a, é a, a. minha percepção do que aconteceu, entendeu? Aí, tipo, falar que a vítima podia ter tomado cor, por que, que você não. Sei lá, não deu remédio escondido pro seu filho? Por que, que você contou pra vizinha que você deu remédio pro seu filho, mano? Podia ter feito diferente, podia ter escondido. Você errou. Eu falei, tá, eu podia ter sido mais safo. Mas o problema é a porra da Inquisição. O problema é que tem gente pegando as pessoas, tirando da casa e queimando em fogueiras. Esse é o problema. Na minha, na minha visão, tá ligado? É. é no, no, assim, a gente viu vários casos acontecendo aí depois do teu caso, que são claramente coisas que são... Uh, eles chegam no, no ponto final da coisa ou no, na, na, na conclusão de uma forma totalmente torpe, esquisita, né, cara? A gente viu... Pô, esse do... Exemplo, usando mais uma vez o exemplo do Castanhar, foi esse daí foi, caralho, um absurdo fudido, tá ligado? O cara nem deu opinião, mano. O cara pegou fatos históricos e expôs pra audiência dele. Mas como esses fatos históricos... Desagrada saca, a ideologia. Desagradam o outro lado, fudeu. No teu caso, assim, tu tem... Por que, que eu acho que ele se não se fudeu tanto e tu se fudeu pra caralho? Porque tu hum. tem uma história de irritar esses caras, né? Hum. Tu tem uma história, inclusive, com todo respeito, que ele com todo respeito já vem te respeitando, oh, mas, isso. porra, tu tem uma história de falar as paradas de maneira meio burra mesmo. É, pode ser, com certeza. Mas eu, eu acredito no mundo onde as pessoas têm direito de falar as coisas da forma como elas quiserem, tá ligado? Eu acredito nesse mundo. Eu acho que esse é um mundo de verdade que deveria existir. A gente não pode punir uma pessoa por, por porque ela deu uma margem pra interpretação... Sendo que o ponto não era essa, isso é totalmente injusto. É totalmente injusto. A gente esperar que todo mundo tenha que se adequar à cultura do cancelamento, e se ela não se adequar, ela tá cometendo um erro, tá ligado? Ela pode estar tá cometendo um erro estratégico dado às circunstâncias, mas ela não tá co cometendo um erro uh, de caráter, entendeu? por ter feito isso. Ela tá só cometendo um erro estratégico, dado que tem ditadores que querem pegar o corpo de você e queimar na fogueira. Então, dentro de um ambiente tóxico, existem melhores estratégias para você lidar com isso. Eu fui ingênuo, talvez ainda seja um pouco ingênuo, de acreditar que o melhor caminho para você lidar com essa cultura do cancelamento era justamente não baixar a porra da cabeça e falar do jeito que você quisesse falar para que isso provasse que você ainda pode falar do jeito que você quer falar as coisas. Mas a gente, infelizmente, não está vivendo nesse mundo. A gente está vivendo num mundo que essa cultura do cancelamento está tirando a liberdade das pessoas se expressarem. Bom, o meu jeito de lidar com isso sempre foi é... aquilo que a gente fala desde o começo, que é... Eu, eu, vou, eu vou falar o que eu quero falar, mas do jeito mais explicadinho possível, pra que eu não deixe uma brecha pra, pra que... Ah, alguém interprete um bagulho, e pra ele interpretar um bagulho vai ser difícil de tirar do contexto, caralho, porque tá bem construído isso que eu falei. É, já você é fã do método socrático, é. né? De, de jogar. Choca. E o que, que você acha disso aqui? Fudeu. Sim, eu, eu acredito que isso torna o um ambiente mais livre, entendeu? Quando você vê pessoas na, na mídia que são é, famosas, influentes ou relevantes sendo livres e expondo a sua opinião de uma forma livre, você acaba contagiando que o público pense que é possível ser livre. É possível você falar as coisas que estão na sua cabeça, mesmo que seja uma merda, mesmo que seja algo errado. Porque, porra, o ser humano ele nasce careca, pelado, sem dente completamente ignorante. <risos> completamente ignorante. Como que você vai esperar que esse ser humano cresça e se torne uma pessoa menos ignorante, sendo que no caminho ela nunca pode errar <risos> e falar alguma ignorância? Não faz sentido. No nenhum... teu caso os caras estão tentando te matar até agora. Sim. Né? Tu não merece o, não merece a ressocialização, vamos dizer. É. Tá ligado? Não, é tem uma galera, né, que é essa, esse grupo de canceladores mais provenientes da esquerda. Que por mim eles querem que eu me mate mesmo e, e acabe logo a história pra parar de encher o saco deles, entendeu? Mas eles são uma minoria, porra. São uma minoria. A maioria das pessoas, elas querem uma vida livre. Eu acredito nisso. Tanto que tipo... Eu, eu não perdi... A minha capacidade oh, de falar shit. com o meu Aqui we go again.